Você sabe o que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas que combatem discriminações étnicas, socioeconômicas e de pessoas com deficiência. O seu objetivo é eliminar desigualdades e promover o acesso de minorias à educação pública gratuita e de qualidade. Desde 2012, o IF Sul de Minas adota políticas de ações afirmativas em seus processos seletivos, reservando uma quantidade de vagas para candidatos cuja condição física, étnica ou social coloque alguma dificuldade de acesso à instituição. 50% das vagas ofertadas no vestibular do ief Sul de Minas são distribuídas entre oito modalidades de ações afirmativas que englobam candidatos em vulnerabilidade econômica, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e aqueles que possuam algum tipo de deficiência. Todas as vagas das ações afirmativas são destinadas apenas para candidatos que estudaram em escola pública. Assim, se o estudante quiser ingressar num curso técnico, seja ele integrado ou subsequente, terá que ter feito todo o ensino fundamental em escola pública e para cursos superiores, cursado integralmente o ensino médio. Acompanhe o canal TV IF Sul de Minas no YouTube e confira os próximos vídeos sobre as ações afirmativas. E para mais informações, clique em portal.ifsudminas.edu.br.